Estamos de volta, como combinado, não foi outro dia porque não podias, não, não podias e avançámos. Vai, Até temos o um corte de cariole na vida, pelo menos eu, senhor. Estás -se igual? é igual, é igual é agora. Eu já estou mais bonito e tudo. Ricardo, saímos dali. Qual foi o processo a seguir? É. A saímos dali, uh, em bruto, sem guias de válvula, foram substituídas dias de válvula, uh, certificadas as sedes, a xervos, cabeça, e ainda há uma situação que era as caladelas que existiam, que foi soldado. Uh, houve aqui que foi o processo que mostrámos a primeira vez no primeiro dia Sim, sim, sim. Uh, fizemos o teu primeiro carro, o é? uh, teu o primeiro ponto. Esse processo não voltamos a mostrar porque já estava mostrado agora. Sim, palavra. já foi igual no. A outra a ver... foi colada, foi retificada as substituída as dias em bronze, originalmente foi em pé, planificada e agora temos aqui a cabeça pronta para testar e verificar o resultado final do de clube, depois do serviço de porting realizado, sedes é retificada, já que as válvulas novas também que interfere no resultado Sim. final. Portanto, tudo isto vai dar o resultado que estamos agora aqui no trabalho. Agora é que a gente vai ter a real percepção do Devido. trabalho que foi feito ali, para o antes e para o depois. Exato, mas temos que ser uh, realistas. A cabeça não vai trabalhar montada num banco de fluxo sem coletores. Claro. Certo? Portanto, montado, isto é o teste realizado na máquina de fluxo, uh, apenas e só. Quando estiver montado, vai ter os coletores, que muitas vezes restringem a passagem de ar, mas esse resultado não estamos aqui a testar, Foi. mas quando estiver montado vai ter coletores, vai ter a bruleta, vai ter, ou seja, vai ter quando testamos aqui a cabeça chove pura e dura, mas no carro tem outras condicionantes. Às vezes melhora, às vezes piora, e os incoletores conseguem melhorar o fluxo da cabeça, pelo túnel que fazem por claro, claro, claro, claro. Aqui estamos a testar a cabeça tal e qual como chegou cá uh, uh, no início. Sim, a gente estamos assim, como ela lá, estava. Exatamente é o mesmo teste. É. Então bora lá. É o homem? És tu? Bora, vamos lá fazer o teste. Está feito? Está tá feito? Ricardo! Explica-me isto agora a de funcionários. Aqui temos basicamente 4 testes que foram selecionados de muitos que fizemos. Ok. Portanto, fomos buscar uma coisa intermédia, não vamos ficar nem os melhores, nem os piores, uma coisa intermédia. Tanto é... do antes como do teste. Exatamente, depois. Okay. exatamente. Para conseguirmos, não é que os testes variem muito, mas pronto, vamos buscar, podemos, cada um, foi feito tirar 7 ou 8 testes, escolhemos os intermédios e agora vamos compará-los. Tá então, temos aqui o azul, que é os capos. Uh, original e que vamos comparar com o vermelho que é escape realizado por nós. Top. Se tiveres uma cama por exemplo, de 12 milímetros, vamos ter aqui uma diferença de 100 cfm original para 110 cfm o nosso resultado, portanto, um aumento de cerca de 10, 10%. do resultado. Na admissão temos aqui o uh, verde uh, original, também a 12 seria 100 cfm. O mais interessante seria o, o mesmo resultado. A forma como ela chega que é diferente e uh, o, nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, aqui, 120 CFM, portanto, um aumento de 20%. Uh, isto, uh, estamos a partir do princípio que seria 12, e pode-nos ajudar muito a escolher a ar de indicada para o nosso carro. É uma das coisas que podemos aproveitar para falar e explicar às pessoas, às vezes quando têm dúvida qual ar que podemos escolher, ou podemos escolher, podemos, se for possível, é? se estiver fora, se for feito um trabalho destes, claro. uh, deve ser, uh, tanto aproveitado para escolher a ar indicada. Neste caso, a partir dos 10mm o valor quase estabiliza e portanto eh, não faz sentido a escolher mais mais bicuda. Okay, okay. Não faria sentido ter um com mais, eh, mais lift, mas sim com mais duração. Ok, boa. Pronto. Aqui. Já escape, temos uma dica para a cama. No escape, já não acontece tanto isso. Okay? O valor continua a crescer, não é muito significativo, mas continua a crescer. E por isso é que muitas vezes, aqui, portanto, a descer, yeah. hum, muitas vezes temos camas com a mesma, uh, do acessante de saques e não sei o há muitos jogos de camas em que a missão uh, tem uns graus e duração, e os escape tem outros há outros coisas que são iguais, portanto, e às vezes há jogos que se fazem com uns capos iguais e demissões diferentes, e vice-versa, e yeah. isto pode nos ajudar a escolher a cama indicada para a nossa cama. Então, Neste caso temos o serviço feito, não falámos, uh, não falámos muito sobre o serviço em si, mas temos um escape liso, uma admissão terminada em deep link que portanto, conseguimos fazer com a nossa máquina. Peça volta. aquela de cobre. Peça pele de cobre. E com... quando estiver fora daqui vais vê-la melhor e portanto Top. podes esperar melhor a outra forma. Então o que, é que, o, que é que, o que é que montaram aqui? aqui? Daqui está pronto. Temos uh, guias uh, em bronze que eram originalmente em ferro. Okay. Uh, que são melhores, principalmente para aplicações de turbo. Foi reticado à força, reticado às uh, tanto. Uh, uh, onde foi soldadas ainda não foi substituídas, as outras são. Uh, são as mesmas, porque okay. deu para aproveitar para as mesmas válvulas, para as válvulas que fomos aplicar. Para as que é as férias. Que é as férias é assim. Cabeça fora, agora aqui assim a gente já consegue ver o Real, a Real Cobra, está espetacular. Sou Ricardo, daqui de cabeça estamos, estamos feitos, concluídos, está tudo? Retificação sim, de montagem não. Só okay. para acompanhar aqui o nosso serviço. Então, a minha, a minha cama cam estava gasta, não era? Tinha um... Aí, Tens que resolver esse problema. <risos> não, agora, para... Também é mau resolver o problema sem aproveitar para apimentar mais a coisa. Ah é? Tem que ser com uma camisinha? Está ah, tá combinado. Olha, uh... a câmara deve ser combinada também pelas molas, porque tu vais precisar. <risos> Não quer ter problema, está bem? Então, aqui está tudo feito, retificação, é quase sendo. É, estamos à espera só mesmo dar a um para finalizar para a afinar, para fazer a afinação das válvulas okay. e das molas, como deve ser para afinar isso. Temos que agradecer, mais eu, à Ferrezinha pelo, pelo sponsor aqui da, das válvulas que é um grande, é um grande gregue, um GT, que é de origem. Perquitas, não não né? tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bem, malta, daqui da cabeça está concluído. Eu vou proceder à desvida encomenda da árvore que temos e da mola. Agora, próximo episódio. Bloco. Bloc. E combota. Temos que fazer combota. Está ali, está ali. Então olha, vocês vão ficar atentos que eu já arranjei uma, uma combota. A gente vai passar para o bloco e vamos ver se a combota está boa. Fim do episódio da, da cabeça, a seguir é Bloco. Na descrição vai estar as redes sociais da Vecoma, as minhas, as do Gil não, que ele não quer, tem, tem, tem vergonha. Subscrevam tudo e arrancamos para o bloco. que vai sair daqui uns dias. Vai, gás!